E algumas coisas na parte da tática, né? E claro, corre... corrigindo alguns bugs, né? Otimização aí do jogo e várias outras coisas. Lembrando que os bugs e... e as outras coisas, a gente só vai estar sabendo quando a gente for jogar, tá, galera? Vamos tá dar uma olhada aqui em algumas novidades que eu reparei aqui, jogando essa nova atualização na parte da criação de clubes, galera. Agora na definição de, de emblemas. A gente pode estar escolhendo aqui o emblema, né? E tal. É, a cor. Aqui essa parte em branco aqui. A gente pode estar colocando o nome do, do clube. Vamos supor... É, vai, QQ, FC Aí a gente pode estar colocando... Tá colocando OK. A gente pode estar escolhendo a cor, tá vendo, galera? Pode estar escolhendo a cor. A da logo, tudo certo A gente pode também estar tá trocando essa cor, tá? A gente pode estar tá deixando no lugar de branco Colocando outras cores aí Eles implementaram essa, essa parte aqui das cores aqui, né? Pra ficar bem bacana E pra colocar o nome do do, do time, né? Que você está escolhendo aí na criação de clubes Essa foi uma atualização Agora vamos lá para dentro do jogo, né? E ver algumas atualizações na parte tática, né? Foi a que eu, uh, que eu acompanhei. Vou apertar aqui em continuar, né? Que esse... Uh, eu já tinha começado um save pra dar uma olhada aí. Nas atualizações... Vamos aqui na parte da tática. Aqui, galera, na parte da tática aqui... É... Incrementaram mais algumas táticas aí. Né? Incrementar algumas táticas aqui, como vocês podem estar vendo, a gente escolheu que escolher rápido aqui. Eu vou botei o Luan ali de, de meio campo aqui na parte das funções do, do jogo ficou até melhor. Agora de nós escolher, tá ligado? De nós escolher aqui, igual no caso do João Paulo, a gente pode colocar ele como líbero, né? Podemos estar arrumando aqui o Madison, pode estar colocando lateral, lateral que ataca, tá ok? A gente pode estar é, escolhendo, né? O que a gente quer aqui nesse lado aqui da parte da tática E vamos supor o Felipe Dionis pode estar tá colocando defesa lateral ou o lateral aqui ataca né também na parte do da Zaga a gente pode estar tá mexendo também colocar defesa equilibrado destruidor de jogo e defesa é, criativo tá galera é, na parte do no meio campo também a mesma coisa a gente pode estar tá escolhendo alguma função aqui para pro jogador na parte do o atacante também né? Pode colocar General Forward, Referência, Finalizador e Segundo Avançado, tá? Essa aqui é, é algumas coisas que melhoraram aí no jogo. Claro, eles vão atualizar mais e mais o jogo. É, o jogo estava previsto para é, dia 15 de setembro. Agora teve um adiamento, vai ser no dia 22. Eu vou estar tá trazendo um vídeo aí para estar tá explicando um pouco mais sobre... É a data, né? A data do, do Soccer Manager aí que foi adiada, né? a gente Eu vou estar tá trazendo um vídeo aí especificando mais ou menos é, qual é a data correta, mas provável pode ser dia 22, né? Dia 22 aí de setembro. Vamos ver se vai ser isso mesmo. E atualizações, galera. Foi na parte dos bugs, né? Tem alguns bugs no jogo aí. Eles arrumam bug, aparecem outros e vão melhorando cada vez mais o jogo. Lembrando, data prevista para dia 22, mudou a data, de ser dia 15 vai ser dia 22. Agora para o jogo, mas. os bugs no caso, é só a gente jogando mesmo para estar tá sabendo quais são os bugs do jogo, se arrumar os bugs lá do das vezes que a gente vende o jogador e a gente não recebe dinheiro e vice-versa, só a gente jogando mesmo para estar tá sabendo. Essa é uma nova atualização, né? 1.0.7. Saiu aí na Play Store, né? Na manhã de hoje, né? Eu trouxe o vídeo agora à tarde porque eu fiquei sem internet por um tempo. Mas é isso aí, galera. Qualquer coisa, deixe nos comentários aí. É, quem curtiu, se inscreva no canal. Deixa aquele like, passe nos nosso canal, parceiro. Link na descrição. E tamo junto. Valeu, galera. Fiquem todos com Deus e fui. E aí...